Foi. Pessoal, teve um probleminha aí na conexão, retomando aqui, nós vamos começar a fazer a live de novo. Mais um exemplo aqui de comprometimento do presidente Lula com o, com o povo, com vocês. Falou que não tem problema não, que ele fala tudo de novo, então vamos lá começar. Eu dizia que a nossa preocupação maior no dia de hoje, que a gente ia tratar de outros assuntos na live, mas a preocupação maior no dia de hoje é a declaração do ministro Paulo Guedes de que ele vai mudar a maneira de se corrigir o valor do salário mínimo. E isso, na prática, o que isso vai gerar? Uma redução no valor, né, no, no, no valor real da correção do salário mínimo, das aposentadorias, das pensões, de quem recebe BTC todos os trabalhadores. Então, isso é muito grave, isso preocupou muita gente, eu dizia para ele que eu recebi milhões de mensagens de vocês de ontem para hoje, pedindo pra eu dar um jeito, vocês viram ontem, né, eu, eu, Lula, tava lá no Ministério da Economia, saindo do Ministério da Economia, tinha acabado de receber a notícia do que o Paulo Guedes falou, ele fugiu, que é fujão, porque não tem coragem, cheguei lá no Ministério da Economia. Ele não estava para dar esclarecimento para a gente, e o povo, milhões de aposentados, de pensionistas, de brasileiros, preocupados com medo de, de, de ter uma redução no valor da aposentadoria, das pensões e etc. Estava dizendo também que, se esse reajuste que o Paulo Guedes está propondo tivesse sendo adotado desde o ano de 2002, a gente teria hoje no Brasil um salário de 500 reais. Olha bem o que o Paulo Guedes está defendendo. Se o Bolsonaro for reeleito, é esse o nível de correção que a gente vai ter. De um salário de R$ reais, aí vai prejudicar aposentado, pensionista, todos. E aí eu falei que, é, falei, olha, eu não tenho como resolver isso sozinho, eu sou só um deputado federal, vou atrás de quem tem que dar essa solução. É, é, quando eu tirei minha candidatura, eu falei, Lula, quando precisar, para atender esse pessoal aqui das minhas redes sociais, no Facebook pessoal, Lula, precisa do auxílio. A gente montou esse público aqui, principalmente através do auxílio. A oposição me chamava de Zé do Auxílio, fazendo farra. Agora, esse pessoal que está aqui na rede social e é que está clamando por uma ajuda. Então, já vamos de forma bem direta e rápida. O senhor, como presidente da República, o senhor vai ter meios para impedir que reduza o valor do salário mínimo, das pensões, das aposentadorias, como defende Bolsonaro? A lei de não permitir redução... Foi no meu período de governo que o aumento de salário mínimo foi de 74%. Porque o que nós fazíamos? A gente dava a inflação, que era a correção, e depois a gente dava o um aumento real, que era a média do crescimento do PIB dos últimos dois anos. Então, no nosso governo, o salário mínimo teve um aumento real de 74%. Eu quero dizer para vocês que é irresponsabilidade do ministro Guedes Falar uma coisa dessa. Na verdade, eles acham que aposentados, pensionistas, as pessoas que é SPPC, são um peso, são um fardo, sabe, na, na, na, nas costas do, do país. E não é verdade. O que a gente está pagando para vocês é o que vocês já pagaram para esse país com mão de obra, com trabalho. Às vezes, 40 anos, trabalhando, 50 anos. Então, eu quero garantir para você, João, que é deputado, de que no nosso governo, o salário mínimo vai ser aumentado todo ano de acordo com o crescimento da economia. Se a economia crescer 10%, ele vai ter 10%. Se a economia crescer 2%, ele vai ter 2%. Por quê? Porque não basta o PIB crescer se não é distribuído. Às vezes como vê no jornal, o governo jornal? PIB cresceu. Mas cresceu para quem? Às vezes não só para os ricos, não fica para o pobre. Então, nós temos que garantir aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas que é da PPC, que vocês têm direito de aumento real na medida que a economia cresce o salário de vocês também vai crescer. Lula entende disso, que a gente estava conversando mais cedo, ele sabe o que significa o MISA, ele sabe o que é o BPC, o lado de lá nem sabe o que é isso. E vocês acharam que eu não tinha coragem de falar? Falei, vou repetir aqui, já falei para ele, que o público que está aqui, que vocês que estão me assistindo aqui, vocês não é Lula, não é Bolsonaro, vocês não é Janone, vocês não, vocês não é de direita, vocês não é de esquerda, vocês estão preocupados com colocar comida na mesa de vocês. O pessoal fica né, né, nessas discussões, nessas brigas aí, e, e vocês estão aí de braço cruzado, olhando falando, mas e aí, quem vai falar sobre comida na mesa? E aí, Lula, falando sobre isso também, preço dos alimentos. Eu fiz uma live esses dias que explodiu, está com mais de 7 milhões de visualizações somando todas as redes, onde eu peguei um panfleto de 2019, para não falar, ah, você fica pegando 20 anos atrás. Peguei um panfleto de 2019, estava lá o preço do arroz, do feijão, do ovo, do óleo, do café, aí eu peguei esses alimentos, fui no supermercado, a picanha, o senhor sempre fala que o povo vai voltar a comer, aí eu fui no supermercado e comprei hoje, e mostrei o preço, olha quanto que era quando o Bolsonaro assumiu o poder, e olha quanto que está agora. isso o povo quer saber, saber também, tem como diminuir o preço da comida? É lógico que tem como diminuir, primeiro você tem que aumentar a produtividade da comida. Hoje diminuiu a área que se planta feijão, diminuiu a área que se planta é, é, é, é mandioca, e deve ter diminuído outras áreas que plantam que, que planta comida dentro da necessidade. O que é que nós fazíamos quando a gente era morrendo? A gente tinha a Conave, que era a Companhia Nacional de Abastecimento. A gente fazia com que essa Conave fosse um espécie de seguro de comida. A gente amava, amava andava lá feijão, milho, arroz, tudo que não era perecível, pelo tempo que podia armazenar quando o preto começava a subir, a gente pegava aquele produto e colocava no mercado para tirar. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que incentivar a agricultura familiar, o um pequeno e médio produtor rural a produzir mais para que a gente possa pagar um preço melhor para ele, tirar o atravessador e o povo comprar tá, por um preço melhor. Eu posso te garantir que é plenamente possível baixar o preço da comida, baixar o preço da carne, baixar o preço do óleo, baixar o preço do, óleo, o preço do alface, etc. O governo precisa apenas ter responsabilidade e saber que o povo que ganha é até dois salários níveis é o povo que mais necessita e é para eles que a gente tem que ter um olhar especial e a comida necessária. Tomar café de manhã. Almoçar e jantar é uma necessidade vital que a gente não pode abrir mão dela. Por isso eu posso te garantir você vai viver quatro anos antes de ganhar as você vai perceber como é possível aumentar a produção, aumentar a área frutada e morar o preço. É plenamente possível. Lula, Paulo Guedes, Bolsonaro, parece que esse é um ódio, um, um ódio de pobre que não tem como explicar. Eu falei isso para ele um dia que eu peguei ele cara a cara lá na Câmara, falei na cara dele, falei que eu era filho de empregado doméstico, de um pai de adelante, e que ele tinha ódio de, de nós que vem de baixo porque eles sabem que quando a gente chega lá, a gente olha porque preciso. O senhor não precisa nem falar operário, migrante nordestino, etc. A gente que sabe onde ficar lá perto, que sabe as dificuldade do povo. E esse ódio que eles, que eles têm dos pobres, fizeram eles acabar com a minha casa e minha vida. O senhor falou um negócio mais cedo ali que eu queria que todo mundo escutasse. Eu conheço, lá na minha cidade, lá em que na minha mulher, em, em todo lugar desse país que eu já viajei, eu conheço alguém que tem uma casa na minha casa e minha vida. Agora, eu nunca vi ninguém que tem uma casa do do casa verde e amarela, eu não conheço. Agora, esse povo que está assistindo nós aqui, um monte deles, ganharam tipo, ganhar casa, minha casa, minha vida, agora eles querem mais casinha e não tem O senhor garante mais casinha também mim, faz as contas das coisas É uma das coisas que nós vamos recobar rapidamente. Primeiro porque nós já sabemos como está é. Eu não tenho minha casa, minha vida, não tenho logo. Em 2010, dia 29 de dezembro, eu fui na Bahia assinar um milhão de contratos. E ela começou a ser o em 2010. Nós tivemos 4 milhões e 100 mil contratos de casa, entregamos 3 milhões e 100 mil casas para o povo pobre, e o um povo que ganha de uma coisa era um povo que era subsidiado, ele pagava menos a prestação da casa. E nós vamos retomar logo em janeiro o Minha Casa Minha Vida, porque... É um direito que está na Constituição, todo mundo tem direito a morar e quem tem que fazer cada é o governo, sobretudo para o povo pobre. O rico pode tomar dinheiro emprestado, eu, fazer eu, qualquer coisa. Eu sei que o senhor já falou, mas eu sou enjoado mesmo porque eu gosto de firmar compromisso claro, porque o pessoal que está aqui é assim. Então. Com todas as palavras, o senhor ganhando a eleição, o Minha Casa e Minha Vida vai voltar. Eu então, quase que na gente pode ter es Vota, esperança de ter a casinha deles. Volta, Jonô, e volta logo. Vai voltar no primeiro mês. Porque está pronto o projeto, nós sabemos como fazer. Portanto, não tem sentido ter acabado com minha casa Minha vida. Sabe por que, que eles acabaram? Porque ele é possível tirar toda a marca do meu governo. Toda a marca. Sabe? Eu é, pelo é um... menos ter feito outro. E ter feito, não vai dar uma bobagem. Você sabe que quando ah, foi proclamada a República, em 1889, você sabe que eles proclamaram a República, mandaram o Dom Pedro embora para Portugal, e aí eles começaram a tirar o símbolo do Dom Pedro. Sabe? A Central do Brasil não era a Central do Brasil, a Estação do Dom Pedro II. Ou seja, eles tiraram o nome, tiraram o nome do colégio, não conseguiram tirar, tentaram mudar o hino nacional quatro ou cinco vezes, e quando tocava o hino novo, o povo começava a cantar o hino velho. Então, veja, nós sabemos como fazer as coisas. Nós já fizemos uma vez, e a única coisa que eu posso dizer, a única razão pela qual eu estou votando e estou me candidatando à presidência república é porque nós temos que cuidar do povo pobre desse país, do povo trabalhador. E eu acho que as pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos são as pessoas que têm que ter preferência nas nossas políticas de inclusão social. E a cava é uma coisa sagrada. Todo mundo quer ter um teto. E cava o Estado fazer esse teto. Vou fazer um negócio aqui sem combinar. O senhor não fica bravo comigo não, mas eu prometi para eles que... O senhor ia pedir para eles compartilharem, porque quando compartilha, atinge mais pessoas. O senhor falava para eles sentar o dedo e compartilhar a live aí, que eles vão atender e vão explodir para mostrar a força que o senhor tem na rede social. sempre, sempre no dedo. Vocês podem escrever, pode falar o que vocês quiserem. Senta o dedo nos grupos de compra e venda, presteu pre em todas as redes. Não tem nada proibido aqui. Aqui é jogo verdadeiro. E deixa a pergunta aí nos comentários aí também, o que, é que vocês querem saber. Senta o dedo aí para atender o pedido do Lula e dizer o seguinte para vocês, que... Lula, é, o senhor acabou de bater mais um recorde de audiência, colocou mais que o dobro do que o, o Bolsonaro coloca nas lives dele no Facebook. Então Não estamos aqui brigando por audiência, não, mas eu quero dizer para o senhor que a gente está falando agora com mais de 70 mil pessoas, pessoas trabalhadoras, não é, é, é, é qualquer pessoa, é gente que rala para colocar a comida na mesa, é mais que o dobro do que o, o, o outro lá que quer, é, quer diminuir a aposentadoria do povo. É porque consterno. o outro, o outro, para contar mentira... Ele faz uma besteira durante o dia e de madrugada levanta para fazer uma live. Acho que ele tem insônia. Acho que... Aí, aí, a vezes... consciência pesa. A consciência pesa. Então, obviamente que não tem nenhum interesse. O Janano vai aprender a conviver comigo, porque a coisa que eu tenho mais orgulho é o seguinte. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou votar, cara. Foi assim quando eu era presidente e vai, vai ser assim outra vez. Nós temos que dar preferência para cuidar do povo pobre desse país. Do povo trabalhador, aqueles que ganham menos. Ninguém ganha o salário porque gosta. Ninguém é peão porque gosta. Ninguém é pobre porque gosta. A pessoa pensa que a gente gosta, mas não é verdade. O cara que é médico fez opção, o cara que é engenheiro fez opção, o cara que é jornalista fez opção, mas o cara que é peão, ele está é pior porque ele não teve oportunidade para fazer outra coisa. Então, se ganha pouco, cabe ao Estado ajudar essa pessoa a sobreviver. E comida na mesa é a coisa mais extraordinária, encheu o bus como de lá no Nordeste, é quer comer com sustento, para poder ficar forte e trabalhar mais. Lula, não coloquei essa camisa por acaso, vou inclusive presentear o senhor com uma dessa, para mostrar que o senhor está na nossa luta, que é a manutenção, aqui vem de dois anos, Lula. Essa luta não começou agora igual eles começam em época de política, falando falei em auxílio, não. Isso aqui eu comecei em abril de 2020, que é a luta por um auxílio de 600 reais. Essa hashtag na época 600 pelo Brasil bombou. E a, o senhor já falou, lado, mas cara, eu queria só que o senhor repetisse. Auxílio com Lula, presidente, não existe auxílio menos que 600 reais. E mãe solo, eu, é, tem gente que me critica por causa disso, mas não tem problema não. Eu uso a expressão mãe solteira, mesmo sabendo que não é correto, que elas se identificam assim, elas falam. Já não fala pro Lula que eu é sou mãe solteira quero saber se a gente vai ter o benefício também. Então, para eles entenderem. A, a mãe solo, mãe chefe de família, como se vai ter o benefício ali a mais, e menos de 600 reais com o na presidência não existe. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, todo mundo sabe que o Bolsonaro queria dar um auxílio de 200 reais. Aí o Congresso Nacional brigou e propôs 500. Aí ele então, o Congresso aprovou que Ele deu 600. Tá? Depois ele retirou 400 e aí agora voltou a dar 600 até dezembro. Quando eu disse que esse, que esse, esse auxílio só ia continuar a ter o ganhar essas eleições, ele então correu para dizer, eu também vou deixar, mas na lei que ele fez, é só até dia 21 de dezembro. Qual é a diferença, Jolônia? É o seguinte, os nossos 600 reais, que, é, que se o Bolsa Família não tem um estudo ainda, mas eu mandei fazer, se desde que deram o golpe na bíblia, tivesse aplicado a inflação do Bolsa Família, o Bolsa Família estava próximo de 600 ou um pouco mais. Qual era a vantagem? É que você, além de dar um 600, você vai dar R$ 150,00 por cada filho com menos de 6 anos de idade, além de obrigar a pessoa a dar vacina no filho, além de obrigar a criança estar na escola, e além de obrigar a mãe se tiver grávida a fazer um tratamento essencial que os médicos necessitam para a criança nascer saudade. Então, companheiros de governo, o seguinte, o não será o um fiscal de vocês. Tá? Fiscal do é, povo, a gente chama de fiscal do povo, foi combinado. O nada. que foi eleito presidente da República, esse vai ser... Não vai ter aquele fiscal do Sarney, de é antigamente, não. Vai ter um fiscal sério. Uma pessoa para a gente poder conversar e dizer a verdade, isso gente tá está precisando de verdade. E eu quero dizer para vocês que o 600 ainda é pouco. Agora nós vamos aumentar o salário ano. ano, possivelmente, vai ter mais gente que não nem do Brasil. que ele começar a ganhar mais, ele vai abrir mão disso. Porque é o que todo mundo quer é ganhar um salário digno e cuidar da sua família com o seu suor e o seu trabalho, é isso que o povo quer Lula. mas isso vai continuar cara. não há como mexer não tem como você usurpar esse direito do povo Lula, eu ganho um salário de 33 mil reais por mês maior que a maioria da realidade do povo ninguém dá palpite no que que eu faço com meu salário, Se eu, com o que que eu gasto, nada Agora quando fala em colocar dinheiro na mão do povo, a polêmica aqui não é inflação, é, é colocar dinheiro na mão do pobre. Que é tirar rico do sério, é colocar dinheiro na mão de pobre. Por isso que o Paulo Guedes falou, fez parte, é, ah, que a filha da doméstica está indo para a dizem, mas por que, que eu estou falando isso, se tem até o meu salário? Porque é o seguinte, quando tem o pagamento do auxílio, Teve uma polêmica que eu tive aqui na rede social desmentir, que era o pessoal do governo Paulo Guedes do Bolsonaro criticando, falando assim, ó, ah, se der dinheiro do auxílio para o povo, o povo vai gastar esse dinheiro com, com churrasco, como, você vai... churrasco é. Como, como, é, como se o povo não tivesse direito de comer o que quisesse, beber o que quisesse, fazer o que quisesse, o, o dinheiro deles. Eu, eu, eu, Queria que o senhor falasse um pouquinho também. Você sabe que tem muita gente que está no governo, que é aposentado, que tem responsabilidade também de cuidar da filha, que tem dois ou três filhos, e que o o pai desapareceu, tem aposentado, que cuida da família, com aquele pouquinho de dinheiro. Você sabe que quando nós começamos o com um, um outra família, os caras falavam, é, o Lula está dando dinheiro mas vai criar ele é vagabundo. Eles querem. que falavam isso, falava, era muito um fazendeiros. O Beto falou isso durante a pandemia, que se continuasse pagando 600 reais, ninguém ia trabalhar. Eles, eles acham que a gente gosta de viver de favor, eles não sabem que o povo gosta de trabalhar. Então, dizia assim para mim, o Lula está dando dinheiro, o aposentado vai tomar miraga. ora eu dou o dinheiro, o cara faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. quiser. O é meu. o problema é dele. O dinheiro é meu. Ah, reclama que o cara vai comprar o um chinelo, o cara vai comprar o um sapato. Ele compra o que ele quiser, porque é do interesse dele aquilo que ele precisa. Agora, o que nós queremos é que ele compre cada vez mais comida, cada vez seja mais boa, mais saudável. Isso é uma coisa, amor, que você vai aprender a diferença do nosso governo com o O Bolsonaro, gente, faz quatro anos que 90 o salário mínimo. Faz quatro anos que 90, sabe por quê? Faz quatro anos que 90 a, a merenda escolar, sabe o quanto a União gasta? 36 centavos e continua 36 centavos há quatro anos, há quatro anos. Portanto, então não é possível levar o povo à miséria absoluta como esse governo tem levado. E isso vai mudar de então, eu, eu costumo dizer o seguinte, eles estão tirando do povo até a possibilidade de sonhar. O povo tenta, eles estão fazendo as pessoas ficarem com quatro Só rapidinho, um dia eu fui visitar uma família, isso é uma história real, olha a minha história. Fui visitar uma família que eu acompanhava eles há muito tempo, às vezes a gente juntava todo mundo para ajudar e tal. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, era um sábado, às 6 horas da tarde, eu parei o carro, desse, tinha que levar umas compras para ela. Quando eu cheguei, ela veio com o rosto... É, parecendo que ela estava cometendo um crime e começou a me pedir desculpa desculpa, Janani, desculpa, desculpa porque hoje é sábado, só... ela chama Sandra eu falei, por que dona Sandra? O que, que a senhora fez? o que está acontecendo? Quando eu olhei para trás ela estava com o marido, os filhos, todo mundo eles estavam fazendo um churrasco Tomando uma cervejinha, comendo uma carne. Percebe? Ela estava com vergonha, como se aquilo fosse um crime. É o que, eu tô, é o, que o senhor está dizendo. Eles estão tirando do povo direito a comer bem e direito até de sonhar. A pessoa tem tá vergonha, como se fosse um crime. Eles falam, o, o, o Paulo Guedes fala mais do Bolsonaro, chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola. Agora fala o auxílio, como se fosse um amigado. Aí o povo começa a ter vergonha de, de receber auxílio, como se fosse um favor. Só que o dinheiro é deles, sai dos impostos deles, é eles que estão pagando. Como hoje não é, mas sempre foi assim. O Brasil tem uma via desgraçada de tratar o pobre como se fosse cidadão de terceira categoria, que não vale nada. Só na época da eleição que ele tratou o pobre... Vem tipo, tá com a, de que a cara lavada. Durante a eleição ninguém fala bem de banqueiro, ninguém fala bem de empresário, ninguém fala bem de alfugiário. Só fala bem de trabalhadores e de pobre. Aí quando passa o telefone, a é primeira coisa que ele faz é passar um, uma borracha, apagar o... Fica e, e acabou. E vai embora. Então, eu acho, Jornal, que você pode garantir que o teu público sabe que a gente vai voltar a fazer política de inclusão social para que todos, sem distinção, todos, tem o direito a viver dignamente. Tem o direito a uma casinha para morar, tem o direito a um salário para comprar coisa para comer. Sabe? E fazer um churrasco no final de semana é uma coisa maravilhosa. Quem é que não quer chutar a família dos amigos? Eu ou... troco a cervejinha pela Coca Zero, mas quem quiser tomar é, a cervejinha, aqui. toma a cervejinha que que também. Cada um sabe E Se não botar de carne, põe uma salada, põe um bife de folha, um pastel de folha, qualquer coisa. Exato. Tem muita alternativa hoje. O que é importante é que a gente garanta às pessoas o direito de viver decentemente. Nós estamos muito aposentados aqui, de novo, agora não é o Lula que está falando, sou eu, isso aqui não estava combinado. E, e, mas eu quero fazer um compromisso com vocês de discutir com ele, conversar com ele depois, com a equipe que está montando o programa, que é responsável pelo programa, pelo programa de governo, de discutir, se, discutir depois a possibilidade, o que, que dá para ser feito, se existe alguma é, esperança dentro da questão do 14 quarto salário para os aposentados. Porque eu sei que tem muita gente aí no, nos comentários perguntando, prometo levar para ele depois para a gente discutir sobre isso. Lula, para finalizar, só queria tocar mais num um assunto aqui. Igual eu falei, tinha muita coisa para a gente tocar, mas esse risco aí do Guedes diminuir o, o, a pensão, as aposentadorias, a gente ficou assustado teve que trazer esse assunto no dia de hoje, que não estava é, programado. Eu queria, só para finalizar, dizer o seguinte, a gente tem uma mania de achar, quando eu estava pedindo voto para o deputado, de a gente fala assim, já ah, não, meu voto não faz diferença, não. Mas eu vou votar no senhor em casa. Eu falava, por que, que não faz diferença? Ele falava assim, que é só um. Eu falava, me mostra alguém que vota duas vezes. Ninguém vota duas vezes. Então, tem muita gente que às vezes pensa, ah, meu voto não vai fazer diferença. Faz diferença. Eu queria que a gente falasse para o pessoal votar no dia da eleição. Eu tô, é, é, é um perigo esse negócio da abstenção do cara me votar. A gente entender que um voto faz diferença sim. Olha, é a somatória de um mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um que chega um milhão. Milhão não conversa com milhão, conversa com um. Então eu queria fazer um apelo a vocês. Veja, todas as pessoas têm o direito de votar, a mesma pessoa que a lei garante que não, que não vai votar. Mas é importante votar para que você assuma um compromisso com o seu país. O sonho que você tem para o seu filho, para a sua filha, para a sua mulher, sabe? Ele está baseado, está subordinado ao seu voto. Se você quer um país mais livre, um país com como seja tratado melhor, você tem que comparecer por votar. É um apelo Se você não votou por qualquer coisa, nós estamos conseguindo que muita prefeitura deu hoje de graça. O ministro Barroso, uh, deu-te uma decisão de que a Prefeitura pode colocar transporte. Não é obrigatório, mas a Prefeitura também não poderia ser penalizada. Então, tem muitos governos que estão colocando a própria prefeita, a Rio de fora, a comunidade ela colocou já o que pode ter graça para o povo votar. Vote! Compa levanta de manhã, toma o seu café, e vá votar, porque o Brasil precisa de você. E eu vou dizer mais, você precisa de você. O seu gesto não é para beneficiar o outro, é para beneficiar você. Então, gente, vamos lá. Vamos votar porque o Brasil precisa votar a ser democrático, e você precisa votar a comer melhor, você precisa votar a ser respeitado. Vou finalizar porque o Lula está na rua na, na, na, na, desde de manhã, só dizer uma coisa aqui para vocês antes. Não foi combinado quando ele falou de ser um fiscal. Não sei se ele andou vendo meus vídeos de fiscal do povo com o colete ou se alguém soube no nome dele, mas não foi combinado. Mas está aqui, ele mesmo disse, que eu vou ser um fiscal, porque... Janandres não é Lula, Lula não é Janandres, nós somos um povo, nós temos algo em comum, que é a sensibilidade pelos mais pobres e defender quem precisa. É isso que une a gente. Então, dizer para vocês que você, vou continuar sendo fiscal do povo, vou continuar estando do lado de vocês, os mais pobres, quem recebe auxílio, então, quem recebe auxílio, aposentados, é, beneficiários do BPC, porque agora todo mundo enche a boca para falar que é povo. Vocês me conhecem, sabem que eu sempre tiro do lado de vocês, e eu vou continuar do lado de vocês sendo fiscal. Precisa descer o pau, nós vamos descer. Precisa de, de, de criticar o Lula amanhã, nós vamos criticar, porque o meu lado é o de vocês e o dele também é o de vocês. A gente está com vocês. Então, é, esse é o compromisso. Eu próprio me autorizou, né, falou que eu vou ser o fiscal, então está com o compromisso de fiscal do povo. E Lula, só uma coisa. O senhor tem que falar nos uma frase. O senhor sempre fala assim lá. Sejam as minhas pernas. Sejam os meus braços, sejam a minha voz quando eu não puder falar, as minhas pernas quando eu não puder caminhar. O senhor falou no podcast, quando um, um livro perguntou para o senhor, assim, ó, como, como é que é nas redes do senhor? Todo mundo elogiou a sinceridade do senhor de não ter mentido. Ele falou, eu não sei. Eu quero só dizer um recado para o senhor em não desses milhões de brasileiros que estão aqui agora nas redes sociais. O senhor não precisa entender de rede social, o senhor precisa entender de continuar matando a fome de quem precisa e de dar orgulho para a gente lá fora, como estadista que o senhor é. A rede social, esse povo que tá ali, vai levar o senhor compartilhando a verdade, desmentindo as fake news deles. E só mais uma coisa, agora como cristão, enquanto evangélico. Eu quero agradecer ao senhor, e eu falo isso de forma extremamente emocionada, porque o senhor não está usando religião para ganhar voto. Se tiver que ganhar ou se tiver que perder, que o senhor continue fazendo isso, sem usar o nome de Deus em vão, como eles estão fazendo. Olha, as pessoas que vão uma igreja, seja evangélica, seja católico, seja um budista, seja islâmico, seja rebelde judaica. As pessoas que eu não vou na igreja, vão, as pessoas não vão para atrás de candidato, não vão para fazer política. As pessoas vão cuidar da sua fé, cuidar da sua espiritualidade. Então eu fiquei muito competente, o pessoal do PT queria que eu fosse no céu e eu pensei, não vou, não vou utilizar a região na minha campanha. Sabe, a minha fé em Deus é uma coisa minha própria. E eu não vou na igreja para dizer que eu vou tô agradando o padre, estou agradando o pastor. Não, não vou. Eu não vou. Eu respeito muito a religião. Aliás, é importante lembrar que fui eu que sancionei a lei da liberdade religiosa nesse país. Aliás, fui eu que fiz a lei da marcha com Jesus. Sabe por quê? Porque, para mim, a religião é uma coisa boa. Sabe, se o cidadão estiver na igreja e não está pensando no mal, ele está pensando no bem. Se o cidadão estiver orando, ele está falando, sabe? Na verdade, ele está falando com Jesus. Então, por que, que eu vou? Me meter numa um, igreja, seja evangélica ah. ou católica, para explorar. Então eu quero dizer que isso eu faço desde um que eu sou ainda mais jovem do que isso. E não utilizo. Jamais utilizarei, porque eu acho que quem tenta falar o nome de Deus em volta da hora, está mentindo. E eu não quero mentir. Eu vou contar uma dele. coisa para vocês. Nunca tinha... Com o Lula em uma reunião, primeira reunião, primeiro que me surpreendeu, quatro horas ele ouvindo então, todo mundo falar. No, no, no final da reunião, ele pegou o microfone e disse o seguinte: Eu não vou usar religião para ganhar voto. E aí, Lula, desculpa a sinceridade, mas o Lula não é um isso não é segredo. Ninguém acha que o Lula fica o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem. Ele não é um, um cara de fazer isso, porque ele, tá, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar do povo, não é igual o lado de lá que fica o dia inteiro fazendo meme no WhatsApp. E ele achou que o poder da fake news não era tão grande. Ele pensou assim, não, não é possível que alguém vai acreditar numa burrice dessa. Não é possível que alguém vai acreditar que eu vou fechar a igreja. Então eu não preciso desmentir, porque isso é tão absurdo. Mas esse é o poder, da das fake news. Desmentir. Só que ela está montando um exército para desmentir essas fake news, para não deixar... Agora que eu fico sabendo do que o Trump fez o e que o Bolsonaro e para porque muitas vezes é as pessoas mais humildes acreditam em qualquer coisa que se fala Em qualquer coisa. Ou seja, um banheiro bissexo. Um Mas eu tenho oito filhos, eu tenho cinco netas, eu tenho uma bisneta. Será que esse estúpido que inventou essa mentira sabe, não tem vergonha na cara de mentir? Mentir pra quê? Sabe, as pessoas pobres têm muita vergonha na cara de um banheiro só. Da marinha das casas dos povos. Avião, avião tem um banheiro só. Sabe? Então essa história de um banheiro misericórdia é uma, uma, uma, uma, uma, uma bobagem, uma mentira. Quem fala isso não pode ser sério. Quem fala isso não é cristão. Quem fala isso não acredita em Deus. Porque se acreditasse, ele sabe que Deus está ouvindo ele falar. E ele sabe que ele vai ser punido. E ele sabe que Deus é o que. Então vai ter o um dia do juiz em que você vai prestar conta da mentira. E o Bolsonaro que deu uma live dizendo que é preciso mentir em política. É agora, política. cuidado, locai Agora você pega um corte do senhor falando que ele falou e fala que o senhor é. que está falando. Mas, eu quero te agradecer. Obrigado. Quando a gente tiver mais tempo, tá. nós vamos fazer uma live para discutir mais os problemas do povo brasileiro. E se a gente ganhar as eleições, nós vamos fazer uma reunião com os nossos amigos aposentados, capitalistas para que a gente possa viver o que nós vamos fazer definitivamente, definitivamente nesse Brasil. Nós precisamos refutar os aposentados, porque eles já deram a sua conta de sacrifício pelo nosso país e para sua Moral da live, aposentados fiquem tranquilos, pensionistas fiquem tranquilos, mães solos fiquem tranquilos, quem está com dificuldade para colocar a comida na mesa, fica tranquilo que vai diminuir. Ninguém vai mexer no salário de vocês. E o Lula ainda não sabe a fria que ele entrou, que acabou de me nomear como fiscal. Para cobrar ele depois para garantir isso para vocês. Tamo junto. Deus abraço, abençoe. Um abraço, gente. Obrigado. Gente. Valeu. Obrigado.